Eu sou o Celso Dias da Benchmark e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você nove sinais de que passou da hora de você buscar um novo emprego, uma nova carreira, um novo desafio. Então se liga nesses sinais aí que eu vou apresentar, mas antes eu vou te fazer um pedido muito rápido que é, corre aqui embaixo e se inscreva no nosso canal Vida de Propagandista que vai ter assuntos aí diversos para profissionais da área de vendas, da área da indústria farmacêutica ou não, que são propagandistas, que ao mesmo ser propagandistas ou que simplesmente querem melhorar sua performance profissional, tá bom? Então se inscreva aí embaixo e também ative o sininho para você acompanhar essas dicas de carreira, de vendas, etc. Né? Tem muita coisa, liderança, muito material, muito legal. Combinado? E já se inscreveu? Então vamos lá. Quais são esses nove sinais? Né? E eu vou aqui de antemão te falar que não é que você tem que ter os nove, não se você identificar um deles já liga sua luzinha amarela aí, já fique esperto porque talvez está na hora de você mudar de vida mudar de carreira isso é muito bom não é verdade? quem sabe você ir vai acordar para descobrir que está na hora de você buscar coisa nova novas oportunidades, novos desafios e crescer, beleza? mas vamos lá, hoje eu vou usar uma colinha aqui então se me permite dar uma olhadinha aqui para o lado porque são nove, né? então é difícil de memorizar todos o primeiro Primeiro sinal, se liga aí, anota, que é importante. O seu chefe não comenta ou evita falar sobre possíveis promoções. Isso é um sinal, Celso? É um sinal. É um sinal de que ele não tem nada para te falar sobre isso. É um sinal de que ele não planejou nada. né Senão ele comentaria com você. De alguma forma ele deixaria isso aí claro de que ele está pensando, que ele está projetando. Uma, uma promoção, e isso tem vários fatores, né? Pode ser que você não tenha se atentado para os feedbacks que ele tem te dado, pode ser que você não tenha provocado esse feedback, ou ainda acontece com muita frequência de empresa não ter nada projetado para você, tá? Então se liga aí, porque se a situação está assim, provavelmente é hora de pensar em novos grupos, tá? Segundo sinal aí, ó, presta bem atenção nisso aqui: o conjunto atribuições mais Remunerações, rendimentos do cargo que está acima da minha trilha de carreira não me atraem. Isso é sério, tá? De repente você olha para o seu chefe, você está apenas a um nível abaixo dele, ou seja, a trilha de carreira comum é você ocupar o cargo dele ou de uma posição similar, tá? É claro que existem funções que permitem diversas trilhas de carreira, ainda assim tem a mais comum. Então repare nisso, repare nesse profissional que está. Logo depois de você, você quer ocupar o cargo dele, você quer ocupar a vaga dele, não pensa só nos rendimentos, não pensa só nas remunerações, nos benefícios, mas em todo o contexto, as atribuições, as funções, o que ele tem que, de repente, o trade-off, né? o que ele tem que sacrificar naquela função ali, e se você está disposto realmente a fazer o que ele faz. É, para poder chegar lá. Se você não tiver essa motivação é bem provável que isso não vai acontecer com você e isso também é um sinal de que você tem que buscar novos voos, tá? Terceiro sinal aí, ó. você está na mesma função há mais de 4 anos, polêmico isso, né? Porque isso tudo depende do setor que você está, depende do cargo, tem setores, tem empresas que a rotatividade é menor, né? não há, essa trilha de carreira não acontece tão rápido assim, mas eu considerei aqui uma média geral e sempre embasando aí na questão de que hoje o mundo está mudando muito rápido. tá? Então, mais do que 4 anos não dá para a gente fazer planejamentos muito confiáveis. tá? Estão surgindo novas empresas, novas soluções, novas tecnologias. Então, não dá. Então, se você está mais de 4 anos no mesmo cargo, é provável que a empresa ela não vai te considerar elegível para ser promovida. É claro que tem exceção. Porque você já está executando bem a sua tarefa e está fazendo aquilo ali muito bem, está dando resultado, então torna-se um risco muito grande te realocar depois desse tempo. Fica ligado nisso também, tá? É, vamos lá, quinto sinal, você já está mais de um ano fora do projeto de carreira que você traçou para você mesmo. E aí eu estou assumindo que você tem um plano de carreira, né? Porque muitos profissionais ficam assim, dizem, dizem assim, né ah eu não estou crescendo porque naquela empresa não existe um plano de carreira. E a minha pergunta sempre é, mas qual é o seu plano de carreira? É você que tem que fazer o seu plano de carreira, você não deixa, você não delega isso a ninguém. tá Então qual é a, a, a trilha que você traçou para você mesmo? Se a trilha está realista, eu vou fazer um novo vídeo, tá? tá aqui, está prometido, então mais um motivo para você se inscrever, explicando como você faz esse planejamento de carreira de uma forma saudável, de uma forma que vai realmente você vai conseguir cumprir aquele, aquela trilha que você traçou. Bom, se você está há mais de um ano, se você tem esse plano de carreira e está há mais de um ano longe, distante do que você planejou, o sinal está mais do que óbvio que você precisa mudar. Sexto sinal. Pessoas que se formaram com você estão acessando oportunidades melhores. Ah Celso, mas como assim? Eu não tenho inveja das pessoas? Não, não estou dizendo isso, tá? É, você está, é, é normal, é comum, a gente parametrizar, a gente tem que ter um parâmetro. Se pessoas que formaram juntamente com você estão acessando oportunidades melhores, né? isso é um grande sinal, porque essas pessoas geralmente estão no mesmo território que você, estão na mesma função do que você e está na hora de aprender com elas o que elas fizeram para acessar essas oportunidades. De repente é um detalhe, qualificação, algum curso a mais que você vai fazer, é alguma, alguma coisa que você pode ali aperfeiçoar que vai te dar acesso a essa nova oportunidade. E você, como a gente fala aqui em Minas, comendo mosca. né? Beleza, sétimo sinal, seu chefe faz promessas nada objetivas sobre crescimento, tá? O que, que são essas promessas nada objetivas? São promessas sem previsão de tempo e sem um orçamento para acontecer. Como assim Celso? Vamos lá, já viu? Aquelas... O chefe quer, quer te elogiar, quer te manter motivado, e aí você faz algo excepcional, você cria, você dá uma solução, você executa de uma forma perfeita, né? E aí ele vem, bate nas suas costas e diz assim, olha que bacana, viu? É isso aí, é assim que funciona, são essas pessoas que vão crescer nessa empresa. Você vai ver, você vai crescer aqui dentro, eu estou preparando algo especial para você. E aí a gente fica todo cheio, né? e já fica sonhando, né? Imaginando o dia que você lá, você chamado e a equipe vai bater palmas. Mas como é que tá isso? É só isso que ele te disse? Então isso é pouco. Acorda, acorda. Vamos lá. Ninguém vive de elogio, de promessa só não. Se você está confortável no seu cargo, com o que você ganha, com o que você está fazendo, perfeito, tá? Mas se não, isso é pouco. Então está na hora de ver a possibilidade de tornar isso um pouco mais concreto. Tá? Provoque oportunidades de conversar um pouco mais sobre, sobre isso Já que ele deu a deixa para você Mas e aí, para quando você está pensando nisso? Existe um orçamento? Porque às vezes ele quer te promover Mas não existe nada orçado Em empresas grandes é assim que funciona Se não tem orçamento, não tem promoção tá? Essa é a verdade E você se basear disso, alimentar disso Não vai resolver o seu problema Então é um sinal que você precisa procurar novos desafios tá? é, Oitavo sinal você está louco atrás de novos desafios sabe eu, eu coloquei isso aqui porque às vezes a, a gente já está dizendo para nós mesmos o que a gente quer e a gente não está escutando essa voz interior né a gente deveria confiar mais na nossa intuição O que, que tá tem alguma coisa que não está legal já a gente sempre sente sempre sente mas nem sempre a gente dá ouvidos tá a isso então a gente todo dia tá ali buscando, nossa, eu queria um desafio maior, eu queria poder cuidar disso, cuidar daquilo, e você está delegando isso a terceiros, você está jogando esse projeto da sua carreira na mão de outra pessoa e isso é perigoso, isso gera o um nono e último sinal que eu gostaria de deixar hoje para você, que é esse aqui. Ó. Você tem se contado desculpas diariamente para não mudar, e a gente é mestre em fazer isso, é, eu vou citar aqui o Timothy Ferris, que é um grande escritor, um grande best-seller internacional, também é consultor de, de empresas gigantes como o Airbnb, e ele diz o seguinte: olha, tudo que for um pouco menor que o um inferno, com uma resolução ali é, inteligente, um pouco de otimismo, a gente consegue se convencer de que dá para ficar mais um pouco. Isso é perigoso, percebe? Então a gente gosta de se enganar não tá legal e a gente acha que vai mudar que tá faltando alguma coisa ainda que eu posso esperar mais um pouco e às vezes está na hora de você falar não chega vamos embora de um novo desafio tá porque não essa é a pergunta uma das perguntas que mais transforma a vida das pessoas porque não tá essas são esses são os sinais tá se você se identificou com algum deles Cara, eu gostaria muito de saber. Então deixa aqui nos comentários se te ajudou, se te alertou, se te deu uma sacudida aí, né, para acordar e falar assim, nossa, tá na hora de mudar. Eu nunca pensei nisso. Então deixa aqui nos comentários embaixo, compartilhe com o seu amigo que precisa ouvir, que precisa levar uma sacudida dessa também. E eu quero deixar um presente, tá? Mais do que especial para você, que é um e-book que a gente criou com muito carinho. Ele é gratuito, tá? e que você pode baixar agora. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então acessa lá que você vai ter, vai poder ver quais são as tendências, as melhores oportunidades hoje de carreira, quais são as profissões em alta, agora mesmo na crise também, né? Porque às vezes a gente também se dá essa desculpa, poderia ser até o décimo sinal. Ah, eu estou colocando a culpa na crise. Né? Então está na hora de ver essas novas oportunidades, se você se identificou com um desses sinais. Beleza? Já se inscreveu? Então a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso para você!